Manifesto contra o trabalho Parte 15 A crise da luta de interesses Comprova-se que, em virtude de leis inelutáveis da natureza dos homens, há muitos seres humanos que ficam expostos à miséria. São os infelizes que tiraram um bilhete em branco na grande loteria da vida. Thomas Robert Malthus Por muito que a crise fundamental do trabalho seja recalcada e transformada em assunto tabu, a verdade é que ela marca com o seu cunho todos os conflitos sociais da atualidade. A passagem de uma sociedade de integração de massas para uma ordem de seleção e apartheid não conduziu a uma nova ronda da antiga luta de classes entre o capital e o trabalho, mas sim a uma crise das categorias da própria luta de interesses imanente ao sistema. Já na época de prosperidade, após a Segunda Guerra Mundial, a antiga ênfase da luta de classes tinha empalidecido. Não porque o sujeito em si mesmo revolucionário tivesse sido integrado, através de processos de manipulação e corrupção, discutível bem-estar, mas pelo contrário, porque no desenvolvimento fordista se revelou a identidade lógica entre capital e o trabalho, enquanto categorias sociais funcionais de uma mesma forma social fetichista. O desejo imanente ao sistema de vender nas melhores condições possíveis a mercadoria-força de trabalho deixou de ter qualquer elemento que apontasse no sentido da transcendência do sistema. Se ainda nos anos 70 se tratava de conquistar uma participação de camadas mais vastas da população nos frutos envenenados da sociedade do trabalho, até esse impulso se dissolveu nas novas condições de crise da Terceira Revolução Industrial. Só enquanto a sociedade de trabalho estava ainda em expansão, foi possível conduzir em larga escala a luta de interesses de suas categorias sociais funcionais. Contudo, exatamente na medida em que desaparece a base comum, os interesses imanentes ao sistema deixam de poder agregar-se no plano social geral desencadeia-se uma dessolidarização generalizada. Os trabalhadores assalariados desertam nos sindicatos. Os gestores deixam as associações empresariais, cada um por si, e o Deus sistema capitalista contra todos. A tão invocada individualização não é senão mais um sintoma da crise da sociedade do trabalho tanto quanto ainda subsistam interesses que possam ser agregados, são apenas no nível microeconômico. Porque, na medida em que passa a ser um privilégio poder deixar que a vida seja triturada ao sabor da economia empresarial, com o correlativo desprezo pela emancipação social, também a tarefa de representar os interesses da mercadoria força de trabalho, degenera numa brutal política de lobbies, dizendo respeito a segmentos sociais cada vez mais reduzidos. Agora, quem aceita a lógica do trabalho, tem de aceitar também a lógica do apartheid. Hoje, trata-se unicamente de garantir a clientela própria, estritamente delimitada, que pode continuar a vender a sua pele a custo de todos os demais. Há muito que as assembleias de trabalhadores e as comissões de empresa Deixaram de considerar que os seus verdadeiros adversários Estão na administração das unidades empresariais Passaram a vê-los nos assalariados das empresas concorrentes E nas localizações estratégicas alternativas Quer seja na cidade vizinha ou no extremo oriente E quando se coloca a questão de saber Quem será liquidado no próximo avanço da racionalização empresarial Até a sessão do lado e o colega mais próximo passam a ser inimigos. A dessolidarização radical está longe de dizer respeito apenas aos conflitos empresariais e sindicais. O princípio do salve-se quem puder domina todos os conflitos de interesses, precisamente porque, na crise da sociedade do trabalho, todas as categorias funcionais persistem, mais fanaticamente ainda, na sua lógica própria, segundo o princípio de que todo e qualquer bem-estar humano só pode ser mero produto residual da rentabilidade e da valorização do capital. Todos os lobbies conhecem as regras do jogo e agem de acordo com elas. Cada moeda obtida pela clientela alheia é uma moeda perdida para a clientela própria. Cada rotura na outra ponta da rede social Aumenta deste lado as possibilidades de obter mais um adiamento da ida para a forca. O reformado torna-se adversário natural de todos os contribuintes, o doente inimigo de todos os beneficiários da segurança social, o imigrante objeto de ódio de todos os nacionais enfurecidos. A pretensão de utilizar a luta de interesses imanente ao sistema, como a alavanca da emancipação social, esgota-se irreversivelmente. E desta maneira, portanto, chega ao fim a esquerda clássica. O renascer de uma crítica radical do capitalismo pressupõe uma rotura categorial com o trabalho. Só quando se estabelecer um novo objetivo de emancipação social num plano situado para lá do trabalho e das categorias fetichistas dele derivadas, valor, mercadoria, dinheiro, Estado, forma jurídica, nação, democracia, etc., é que se tornará possível uma ressolidarização de nível elevado e à escala de toda a sociedade. E só nesta perspectiva as lutas defensivas imanentes ao sistema podem ser reagrupadas contra a lógica da lubização e da individualização, já não numa relação positiva com as categorias dominantes mas uma perspectiva que proceda a negação estratégica dessas categorias. Até hoje, a esquerda sempre tentou esquivar-se a esta rotura categorial com a sociedade do trabalho. Desvaloriza o caráter coercivo do sistema, encarando-o como mera ideologia, do mesmo modo que desvaloriza a lógica da crise, entendendo-a como mero projeto político dos dominantes em vez da rotura categorial entre em cena a nostalgia social-democrata e keynesiana. Não se aspira a uma nova universalidade concreta das formações sociais, que se situe para lá do trabalho abstrato e da forma do dinheiro. Pelo contrário, a esquerda tenta, atabalhoadamente, manter a antiga universalidade abstrata dos interesses imanentes ao sistema. Tais tentativas, porém, continuam a ser elas mesmas abstratas e não conseguem já integrar-se em nenhum movimento social de massas porque iludem as condições reais da crise. É o que se passa, em particular, com a reivindicação do rendimento mínimo ou da prestação de sobrevivência. Em vez de interligar as lutas sociais concretas defensivas dirigidas contra determinadas medidas do regime de apartheid com um programa geral contra o trabalho, Tais reivindicações pretendem produzir uma universalidade da crítica social, que é falsa e que em todos os aspectos continua a ser abstrata, imanente ao sistema e inútil. A concorrência social própria da crise não pode ser superada por esta via. Ignorando os fatos, continua a pressupor-se que o funcionamento da sociedade global do trabalho é eterno, de onde haveria de vir o dinheiro para o financiamento do dito rendimento mínimo garantido pelo Estado, se não do sucesso dos empreendimentos de valorização do capital? Quem conta com este dividendo social, o termo já explica tudo, tende ao mesmo tempo a apostar, embora disfarçadamente, na posição privilegiada do seu país na concorrência global, pois só a vitória na guerra mundial dos mercados permitiria provisoriamente alimentar alguns milhões de supérfluos comensais à mesa doméstica do capitalismo, obviamente excluindo todos os que não têm o bilhete de identidade nacional. Os reformistas amadores que reivindicam o rendimento mínimo ignoram em todos os aspectos a configuração capitalista da forma do dinheiro. No fundo, para eles trata-se de, entre os sujeitos do trabalho capitalista e os sujeitos do consumo de mercadorias capitalistas, salvar apenas estes últimos. Nesta perspectiva, em vez de se pôr em questão o modo de vida capitalista em geral, deve deixar-se que apenas da crise do trabalho, o mundo continue a ser soterrado debaixo de avalanches de sucato automóvel fedorenta, de horrorosos blocos de betão de mercadorias lixo de baixo valor, para que aos homens reste a última e triste liberdade que ainda conseguem imaginar, a liberdade de escolha perante as prateleiras do supermercado. Mas mesmo esta perspectiva triste, tacanha, é totalmente ilusória. Os analfabetos teóricos, que são os respectivos protagonistas da esquerda, esqueceram-se de que o consumo capitalista de mercadoria nunca serve simplesmente para a satisfação de necessidades e que, pelo contrário, só existe em função do movimento de valorização do capital. Quando já não se consegue vender a força de trabalho, mesmo as necessidades mais elementares passam a ser consideradas pretensões luxuosas e desavergonhadas, que devem ser reduzidas ao mínimo. O programa do rendimento mínimo serve de veículo precisamente para isso designadamente enquanto instrumento estatal de redução de custos e enquanto versão miserável das prestações sociais que vem substituir-se aos sistemas de segurança social em colapso. Foi nesse sentido que o mestre do neoliberalismo, Milton Friedman, desenvolveu originalmente o conceito de rendimento mínimo, antes de a esquerda, a falta de outras armas, o ir descobrir como suposta tábua de salvação, com este conteúdo, o rendimento mínimo será uma realidade, ou não será coisa nenhuma.